Oiê gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Para você que está aqui no canal pela primeira vez, já se inscreve, deixa seu like e ative o sininho. E atendendo a pedido de um inscrito, uma sugestão muito legal, hoje eu vou de coisas que muita gente gosta e eu não. Então a primeiríssima coisa que eu não gosto, mas que a maioria com certeza gosta, é refrigerante. Desde a minha infância. Eu percebi que eu bebia sempre muito pouco ou quase nada. E não vou dizer assim que eu não tomo de jeito nenhum. Pode acontecer algum caso assim pra eu desentalar se eu tiver em alguma festinha. Mas, no geral, eu não tomo refrigerante mesmo porque eu não gosto muito. Outra coisa também que eu sei que muita gente adora. É sorvete de fruta Gente, eu amo sorvete Eu amo frutas Gosto muito mesmo Mas se eu chegar numa sorveteria Só tiver sorvete de fruta Eu não tomo Eu gosto de sorvete de chocolate De menta De coisas assim diferentes Agora, entrou fruta Eu prefiro comer a fruta Outra coisa que eu sei que muita gente vai dizer Ah, Jane, você não gosta disso? Não gosto não. Que é churros. Olha a minha primeira experiência com churros. Eu acho que não foi, não foi legal, não. A primeira experiência com churros, eu namorava com o Arthur. E ele querendo me surpreender. Olha, vamos comer um churros que você vai adorar. E eu falei. Eu nunca comi churros, não. Nunca me interessei. Eu todo empolgado. Vou fazer um churrinho. Vou, ah. vou fazer um churrinho. Vou comprar um churrinhos pra ela. Oh, gente, ele todo empolgado Achando que ia me agradar Achando que ia abafar Quando eu dei a primeira mordida Ele todo empolgado esperando E aí, gostou? E eu, é, não deu pra não saber ainda não E dei a segunda mordida E dei e fui até o final E não consegui gostar, eu não sei por que Que eu não gostei do Churros Eu acho que você não acertou no Churros Porque eu acho que Churros Sei lá, acho que tem que ser crocante, não sei como é o churros gostoso. Eu já peguei um de doce de leite para você. O meu foi de chocolate, deixei doce de leite para você, para você não já ficar impactada com o sabor do chocolate. Ah, eu amo chocolate. Pois é, e o doce de leite também eu já não sou tão fã, eu acho que juntou uma coisa com a outra. E você gosta de churros? Não gosta? Se você não gosta e tá comigo nessa, coloca nos comentários que eu sei que vai ter alguém comigo. Agora, se você gosta, coloca nos comentários também que eu vou adorar saber. E outra coisa também muito legal que todo mundo adora, eu acredito que é quase todo mundo, viu? prestígio, aquele bombom, prestígio que tem coco dentro, não me deu um prestígio que eu vou guardar e pra, hum, levar pra casa. Que delícia! Você adora, né? Eu é Porque... chocolate, meu filho? problema não está no chocolate. Eu acho é, que o... Até aquele chocolate que tem uns buraquinhos que tem vento dentro, eu gosto. <risos> Airado. Eu também gosto. Eu acho que o problema não está no chocolate, eu acho que o problema está no coco. Eu não gosto de farelo de coco na minha boca. Eu já falei isso em outro vídeo. Outra coisa também que você não vai me ver fazer é mascar chiclete. Eu até coloco um chiclete na boca, só pra sentir o docinho. Como uma bala Acabou o docinho, eu jogo fora Eu não, não consigo ficar o tempo todo mascando Então é isso, chicletes também Eu não sou muito fã Eu não gosto muito de brigadeiro mais uma vez, olha, não é problema, o problema não é chocolate, eu não sei, eu acho que o brigadeiro é muito doce, eu fico tão... Olha, quando eu vou a uma festinha, eu amo os doces, aqueles docinhos finos. É, eu que agradeço, né? É, a tua adora, quando a gente vai pras festas, que eu pego o docinho, ele já sabe que é pra ele. Você não come, eu falo, pega como se fosse pra você, aí eu como tudo. Quando eu vou a uma festinha, eu como os docinhos, os doces finos, as trufinhas, mas o brigadeiro eu não como. Eu posso até dar uma mordidinha, mas eu não como o brigadeiro todo. Quer ver o que você gosta? Uva encapada. Uh, adoro! Eu acho que você gosta de uva encapada porque a uva quebra o, o doce. Exatamente. Tem uma coisa que eu não gosto, mas que eu vejo muita gente fazendo, assim, é uma coisa normal. Principalmente homens, que é carregar celular no bolso. Vem cá, como é que você suporta carregar tanta coisa no bolso, é celular... Carteira, chave, eu, eu acho que não conseguia ninja, ninja, a gente é ninja Também você não tem bolsa, né? Tem que carregar tudo no bolso Vê aí Ixi, cara, o treco ali Tem uma coisa também que eu não gosto mesmo Que é qualquer bebida alcoólica Eu já tentei ser chique tomando vinho Você mesmo tenta, né? Bora tomar um vinhozinho, mas... Eu porque... nem insisto mais Nem insiste mais Eu tomo um gole, tomo dois se eu tomar o terceiro, para mim já tô passando mal. E a próxima é calor. Você viu. Quem viu o vídeo anterior da brincadeira que eu fiz com o Arthur, vou deixar aqui nos cards. Na brincadeira, eu falo justamente isso. Eu amo o inverno. Então, o calor eu suporto. Tento ficar numa boa, mas o inverno me deixa muito feliz. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no cardzinho que eu vou deixar aqui pra você. Tá vendo? E aí você vai conferir um vídeo muito legal Uma brincadeira que eu fiz com o Arthur Quem sabe mais E por fim Outra coisa também que eu não gosto É roupa apertada Gente, eu não suporto Nada me apertando Calça apertada demais Nada apertando Sapato, eu gosto de me sentir Bem à vontade Não gosto de nada me apertando Nada me incomodando De ficar uh, Conseguindo respirar vai esconder a barriguinha, né? E se você também não gosta de alguma das coisas que eu citei, deixa no comentário que eu quero saber, né? Se alguém está comigo. Eu vou ficar muito feliz. eu quero aproveitar o final desse vídeo para mandar um beijo para Luiz Felipe. Ele que tem um canal chamado Isso é Legal. Ele é coleguinha de minha filha. Ele deu uma sugestão bem legal que breve eu vou fazer sua sugestão, viu Felipe? Beijo pra você. Então é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Então é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.